Olá meus amigos e minhas amigas, estamos aqui na cozinha aqui, Robo do Zé, está um pouco anoitecendo, mas com a lâmpada aqui a gente vai tentar passar para vocês aí um vídeo legal gente, hoje eu vou passar para vocês como fazer um doce de gigilinho, no norte mais conhecido como espessa de gigilinho, minha mãe fazia, fazia aquele doce, colocava cravo e doce nele gente e... A Colocar na geladeira e a gente comia por dois, três dias aquele doce Muito legal Esse doce vai gergelim farinha e rapadura, gente Do norte, gente Então, aqui tá aqui o pilão Tá aqui a rapadura, gente E o gigilinho já está aqui, ó O está aqui pronto A gente tem que torrar primeiro o gigilinho, ó Tá um pouco ficando já quente aqui o gigilín, Tem que torrar bastante para poder ficar bem legal Aí você vai Pilar este Esse só é bom pilado, gente. Passar no liquidificador pode ser que preste, mas o bom mesmo é bem no pilão. Quer dizer, pelo menos a gente faz no norte no pilão. Mas se você quiser fazer no liquidificador e já tentar, pode ser que fique bom. Olha só aqui, ó. Quando ele estiver ficando no ponto, ele começa a dar uns estralinhos, certo? Tá bom? Lembrando, gente, aqui é uma receita do norte, gente. Pode ser que nem todos gostem do paladar, certo? Mas a gente no norte gosta muito. Olha só, começou a estralar, está estralando. Então, não pode deixar queimar, hein? E agora vamos começar o processo de pilagem. Para você que está vendo esse vídeo agora, para você que está vendo esse vídeo e já viu o vídeo da paçoca de girinho. O processo da pilagem aqui é a mesminha, só não vou pôr rapadura. Aqui eu vou fazer a pilagem. Aqui eu vou pôr o gergelim, a farinha, ok? E eu vou pôr o um cravo e erva doce para pilar tudo junto. Depois eu vou ferver a rapadura que está aqui, tá aqui, ó. Certo? A paçoca, gente, para quem, quem não viu, é essa aqui, ó. Eu fiz uma paçoca de, de, de gergelim com, com rapadura. Ficou muito gostoso, certo? E agora, aproveitando aqui. O momento, eu vou fazer o nosso doce, porque o fogo está aceso que eu torrei o vigilim, certo? Para ficar legal, vocês que assistiram vocês, vocês viram. E eu vou já aproveitar e vou fazer o, a, o nosso doce de vigilim, que é espessa, tá bom? Então vamos lá. Ó, então agora aqui, ó, nós vamos pilar esse vigilim aqui, ó. até ele machucar todinho. Ó. Quando ele machucar todinho, vamos pôr a farinha e vamos levar o fogo, vamos pôr a farinha, o cravo e levar a doce, tá bom? Não esquece do like, hein, gente. Se inscreve no canal, para dar uma moral para o canal. Vai se inscrevendo e indica para parentes e amigos o canal Raul do Zé, gente. Ok? Aqui vai sair o nosso doce, a nossa espécie, né? É o doce de mas no norte a gente conhecia como espécie de girilim No nordeste do Ceará. Ó, tá está virando aqui uma, uma pasta, certo? Não o óleo do girilim Vai quebrando, certo? O girinho vai quebrando e o óleo vai misturando aqui, ó. Vai ficando uma massa. Daqui a pouco vamos colocar a farinha. Ainda não pôs farinha, entendeu? Olha só gente, aqui eu coloquei mais ou menos um prato de gergelim assim, ó, que, que não, não não tem uma medida e um prato de farinha. Vamos ver se vai ficar bom. Então aqui eu vou aqui eu vou pisar aqui essa farinha e o resto tudo mais, aí ó. ó vamos pisando aí bonitinho e vamos ver como é que fica, né? Vamos lá. Olha só minha gente, aqui os meninos falou tio, vamos amassar uma linguiça. Eu falei pega ela para descorrer lá, ó. O que é que eles fizeram aqui para descorrer a linguiça? As crianças aí, ó. Rapaz, mas tira daqui, não é para achar não. Olha isso aí, ó. Para descorrelar a linguiça. Olha só, gente. Agora sim, agora vai descorrer aqui a linguiça para aproveitar aqui a brasa que vai fazer aqui na queima do, da lenha para poder assar uma linguiça para os Agora aqui eu vou pôr aqui, ó, uns 5, 6, 7 cravinho. Da... Aqui é cravo da Índia, certo? O inseto vir da Índia, para não, não ficar muito forte, viu? Olha só, agora vem aqui o segredo. Aqui uma colher de chá de erva doce, mais ou menos. Sim, tá eva -doce, tá doce é que dá o sabor, viu? Tá com jeito. Olha só, assim, aqui em outra panela, nós vamos pôr aqui ó, o nosso, a nossa rapadura para fazer a calda. Esse doce fica muito bonito se, se essa rapadura fosse... Se essa rapadura, fosse bem moreninha, ok? No dia eu nunca peguei moreninha, então aqui vai, vou derreter aqui essa rapadura, eu não vou raspar gente, porque a, quando ferver a própria quintura vai dissolver essa, essa, essa rapadura. Olha só gente, mais ou menos meio quilo de rapadura gente, Então aqui já com água dentro e vai pôr para esquentar também, para dissolver, tá bom? Aqui, conforme for esquentando ela vai derretendo, então paciência aqui, ia deixar derreter aqui para fazer a, a nossa a, a Ó. Só a farinha de linho. E os temperos, gente. Quase no ponto aí, ó. Esse aqui é o nosso doce a nossa espessa. No noto não disse que era espessa. Ó! Como é que foi isso aqui? Ah, assim, gente, ó. Aí, ó. Isso aqui é só o óleo da, do gigilinho sabe? Não tem outra coisa Aqui só tem gigilinho e farinha Gigilinho, gente, é ótimo pra saúde Tinha aqui, ó, ó O óleo que ficou aqui, ó, ó. Então aqui, ó a, O nosso melado aqui, ó Já está fervendo aqui, ó Vamos por aqui, ó Você viu que não é preciso Você raspar a a rapadura dissolve. Então aqui o que você vai fazer? Vou trazer para cá, certo? Aos poucos aqui, ó. Eu vou pondo aqui, ó. E vou mexendo. para não embolorar. Aqui, olha só. Você vai pondo e vai, e vai mexendo, ó. ó. Vai pondo e vai mexendo. Você vê aqui. Olha, já tá um pouco grosso aqui, ó. Então... A farinha que vai inchando, ó, o fogo tem que estar tá fervendo, viu? Ó, então aqui, ó, você vai pondo tanto que você achar necessário. Então ela vai inchar um pouco, tá um pouco na, na sombra aqui, que tá, tá, tá de noite aí, tá a base de lâmpada aí, ó. Então você deixa ferver aqui, ó. No que você vai no que é fervendo, vai engrossando, ó. Ó, ó, ó, entendeu? Esse doce tem que cozinhar a farinha, gente, aí, ó. Ó, então aqui tem mais um pouco aqui ó, Então eu vou pôr aqui ó, O bom é pôr e ir mexendo com a mão e mexendo com a outra Pra não embolorar, certo? Ó. Olha só como é que tá aqui ó. Olha aí, ó, quase pronto, né? É assim que faz uma espessa aí, ó Olha, ó Aqui você vai, de, vai, vai deixar mais espessura Do jeito que você quiser aqui, ó Olha, ó. Olha só, então ficou isso aqui, ó, ó ferveu bastante. Se caso ficar um pouco, muito, muito, muito, muito firme, em outra panela você dissolve mais um pouco de rapadura, para fazer um, um melado e, e faz de novo, entendeu? Para amolecer, ó, aqui, ó. Isso aqui depois ele vai ficar um pouco mais firme, certo? Então, é isso aqui, essa aqui é a espessa, esse aqui é o dor de gelinho, Se caso a, a rapadura for um pouco mais moreninha, fica um pouco também aqui, então, é isso aqui, olha ó. ó. Então, ó, ó, você, você vê que ficou firme aí, ó. ó. Entendeu? Esse aqui é o doce. Olha só, gente. Maravilha. É que nem eu falei, se você quiser um pouquinho mais fininho, você põe um pouquinho de rapadura, faz uma calda e... Me? O gostoso é esse pegadinha aqui, ó. Ó, pegadinha aqui, o fogo tá... Um, ó, viu? Prontinho, mano. Quando, vou, quando esfriar, ela vai ficar bem firme, ok? Então, gente, essa aqui é a receita de hoje. Esse é o meu canal. A gente vai aqui aproveitar essa casa. A gente fez aqui a calda com eucalipto, ok? E agora aqui a gente vai, já vai assar aqui um, uma linguiça gente. gente olha só. Sempre que a gente faz para aproveitar essa brasa aqui, para não, não estragar, a gente aproveita e vai assar aqui uma linguiça para a gente degustar, tá bom? Então é assim, minha gente, não esquece de deixar o seu joinha, ok? Se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Um forte abraço, conto com a sua presença aí, tá bom? Para fortalecer o canal, tá bom? Se você se inscrever e, a, e, a, e ativar o sininho, todos os vídeos aí da Diana me procurava pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Não esquece do seu like, hein? Tchau, tchau.